Meu nome é Patrícia Dornelis, eu sou coordenadora do curso de Especialização em Acessibilidade Cultural, que é um curso desenvolvido pelo Departamento de Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina do UFRJ, com financiamento e apoio da Secretaria de Cidadania e e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura. O curso de especialização em acessibilidade cultural ele é desenvolvido pelo Departamento de Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina do UFRJ, com apoio da Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura. A nossa primeira turma iniciou em 2013 e estamos agora em 2015 com a nossa segunda turma. A gente capacita e sensibiliza, a partir dessa formação, gestores públicos de cultura, professores é, professores universitários, e movimentos sociais, né? É, representantes dos movimentos sociais e colegas da Universidade da UFRJ, produtores culturais, colegas do curso de terapia ocupacional e outros interessados. A proposta da especialização é auxiliar na implementação da política pública de acessibilidade cultural para pessoas com deficiência no Brasil. Então, a gente atende cerca de 50 pessoas é, que participam como alunos é, dessa formação e vem de diversas regiões do Brasil, com diversas experiências diferentes e com diversas informações diferentes. Temos uma grade curricular de 12 disciplinas, é, temos um museu escola, que é onde a gente faz a nossa prática é, da formação. Esse ano é o Museu da Geodiversidade, onde a gente vem é, auxiliando a partir da ação educativa do museu para a implementação, de uma política de, de acessibilidade para pessoas com deficiência. Temos uma parceria com a URGS, também a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Estamos dando continuidade, articulando aí a, a, a discussão da acessibilidade cultural dentro da nossa instituição e fora da nossa instituição. O segundo Fórum de Acessibilidade e Tecnologia Assistiva da UFJ é super importante, porque ele aglutina essas diferentes experiências. E dentro da nossa grade curricular do curso de especialização, a gente tem duas disciplinas de tecnologia assistiva, que traz vários elementos de é, comunicação alternativa, e entre outros, para fazer para facilitar a mediação entre os conteúdos é, do Museu da Geodiversidade com o público que a gente quer atender, que é as pessoas com deficiência.